Olá, pessoal do canal do Cícero e da Madalena. Nossa querida amiga e irmã Lourdes, sua família. Nós estamos aqui hoje em Ipuyuna mais uma vez. Estamos na casa da nossa querida amiga, que eu esqueci o nome? Sueli. Sueli. a mãe do Dudu e da Vitória. E ali ao fundo tem uma filha dela que eu conheci hoje e mais uma amiga de família, é isso? Isso. Então nós estamos aqui cumprindo um propósito que Madalena já temos agraciados hoje pela grande amizade dessas pessoas que têm entrado em contato conosco e estamos trazendo mais um pouco de, eu vou dizer, ajuda, usar essa palavra, é uma, uma ajuda de coração para a família da Sueli e vou agora tirar aqui do carro, dessa vez Sueli a Bento vem até aqui tá para tua filha lá também, vai ter coisa, tá? Vai. Eu vou passar para você, tá bem pesadinho. Não, não muito obrigado, Deus abençoe. Não tem que agradecer para mim só não, tem que agradecer para eles também. Dá um muito Sério? obrigado lá para eles, tá? Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar tá recebendo essa ajuda, né? Graças a Deus. É, em primeiro lugar, né? Falar mais uma vez só um pouquinho da minha história, porque eu não posso falar muito, não vai ficar muito grande. Sou uma ex dependente química, uma ex-alcoólatra. E hoje eu tenho a graça de levantar de manhã cedo e agradecer a Deus. Mais uma oportunidade, um dia de vida. Porque tem muita gente que fala assim, não é fácil, sabe? Mas não é impossível. Basta a gente querer, tá? Eu é, tô hora, o, o, o, o irmão Cis a irmã Madalena vai vir, a gente vai ter uma, fazer uma entrevista. E eu vou contar, tá? Irmã Lourdes, muito obrigado, que Deus abençoe. E nunca de faltar, viu? Nem pra você. E muito obrigada, Madalena, Que Deus abençoe por sempre lembrar de nós. Tá bom? Que Deus abençoe.